Bem-vindos a mais um design para Debate, este ano é o último um, da série com convidados, vamos ter um muito especial sem convidados, não é? no dia 1 de junho, portanto este não acaba aqui. Um, e um, Bom, queria voltar a fazer os agradecimentos ao SAS, daqui um bocado já traz os nossos refrescos uh, para a tarde, Hum, a ODE que tem, tá, tem estado aqui uh, também a dar-nos um apoio nos impressão dos materiais e nos cartazes, tudo isso e muito particularmente também a oficina de audiovisuais, ao Sérgio Dantas uh, e ao Sérgio Veloso por todo o apoio que nos prestam sempre nesta disrupção que a gente cria aqui em levar o ecrãs para sítios estranhos da escola. Uh, bom, uh, vamos ver, tem-se tem aguentado a o nossa, a nossa, nosso mobiliário, acho que está a passar alguma prova de esforço, vamos ver se ainda se vai aguentar até 1 um de junho, pelo menos. Um, e hoje temos o Manuel Amaral Neto connosco, foi estudante aqui desta escola também, foi aluno da professora Teresa Ferdica, <risos> está aqui, e acho que salia se calhar do Fernando Poeiras também, não, não. não. Isto é para gostar do vídeo este dato. Bom, e temos o um grupo que fez o trabalho sobre o Manuel e que vai fazer quem é que vai fazer a apresentação. <risos> ah, <bom. risos> ok, obrigada a todos. Até já. Boa tarde a todos. Hoje iniciamos o último seminário para debate. Onde vamos receber um designer português, natural de Lisboa, ex-aluno aqui na ESAD e mestre em design de produto pela ECAL, na Suíça. Em 2014 fundou o From Industrial Design, com dois colegas seus da ECAL e hoje em dia é diretor criativo do Estúdio de Design Útil. Antes de terminar, queremos agradecer a todos a vossa presença e desejar um bom seminário. A todos, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um, é um privilégio estar cá, um que eu gosto um muito. Mais, é. Quando eu passei os ótimos 5 anos, na altura 5 anos, foram muito bem passados. E, eu tenho que fazer o meu e é sempre um prazer passado. É. É. E é sempre um prazer voltar cá. É, é, é um verdadeiro prazer vir cá. Uh, eu venho aqui contar um bocadinho o que é que se passou uh, desde então. Uh, e, e este é um mapa de pins de fábricas ou artesãos ou, ou pessoas uh, que são interessantes para produzir uh, coisas em, em Portugal. Uh, que eu fui fazendo uh, quando regressei a Lisboa em 2014. E vou explicar como é que eu acho cheguei. Entrei em 201 paisado, na altura era este gado, acabei em 2016, entre botões que não faziam nada e baldes para apanhar fruta, foi, foram, foram cinco anos onde deu para experimentar muita coisa e acho que a grande diferença para uh, quando encontrei outros colegas designers de outros sítios, uh, acho que foi o sentido crítico que trouxe de, de, deste gado. Uh, não tanto em, em termos de capacidades técnicas, mas mais no uh, em, em, em um sentido de saber criticar os porquês e, e os não não das coisas. E, e isso é muito interessante e foi, foi muito interessante balizar-me com outros uh, quando, quando discutia projetos, quando discutia design. Portanto. Logo a seguir à licenciatura fui para Milão, fui trabalhar com... Com um designer japonês que foi para lá nos anos 60, que é o Isao da já faleceu. Ele é muito conhecido por ter desenhado nos anos 70 este, a Airy Lamp, que era uma, uma, uma, um candeeiro que, que ele utilizava componentes já existentes no mercado, que é um cut and paste de produtos. Mas o trabalho dele era muito técnico, ele desenhava. Uh, entre cadeiras de escritório, que foi um projeto para o qual, para o qual fiz parte, lá a uh, estagiar, até fornos cerâmicos, que metros e metros para cozer para lajes de, de, de, de, de grês. Uh, ele tinha uma abordagem muito técnica, mas ao mesmo tempo, sendo japonês, tinha assim uma, uh, uma visão das coisas muito, uh, muito curiosa, muito fora da nossa cultura. E, e, deu, e aprendi, obviamente, imenso, sobretudo em termos de disciplina e de método, uh, que foi, foi, foi, foi, sem dúvida, seis meses uh, muito interessante. Interessante, vim para Lisboa, depois estive cá entre trabalhos, pescados e fora da que eu queria fazer da vida, e uh, em 2009, vou novamente lá para fora. Vou Nesta altura vou para, para Roterdão, ao big de um programa que havia, que era o Inovarte. Ah, o, em Milão tive com o um programa da Vinci, que era para recém-licenciados. Em Roterdão tive com, com o Inovarte, que já não existe, infelizmente. E fui trabalhar com, com o designer que é o Chris Cabo que tem um dos seus projetos mais conhecidos, esta Sticky Lamp, que, ele fez, que foi depois editada para para o uh, rope design. Uh, e e foi provado que era um, um atelier muito pequeno, os, um, nesta altura os, os, os alumnamentos tinham uma abordagem muito hands-on, uh, gostavam de testar, na altura o design Academy tinha, tinha, uma, um, um, tinha, um, tinha muito a dizer para aquilo que era a produção ou para aquilo que era o design nestes anos 90, finais dos anos 90. E, e, o, e o Chris cabo era um bocadinho um de flexílio. Uma pessoa conseguia fazer tudo sozinho, praticamente, mas tinha uma, uma flexibilidade enorme para ligar diferentes, diferentes tecnologias. este é outro, um de suspense, era outro caminhão suspenso, que era superado parcialmente... Ai, que uh, Superado no vidro e depois tinha um gesto final que era, que era só apertado com, com, com um grampo na, no topo. Uh, portanto, havia um pré mol e depois a, a forma final era definida por, este, por esta peça super técnica que fazia depois, depois a questão da suspensão. E, e quando estive lá, antes de sair, fizemos este projeto que era, uma, que era um banco circular que nasce num tronco, que é tudo estava às fatias e a em trapézio, e depois enrola e faz, conseguimos ver os veios todos da, da, da árvore uh, em, em, em círculo. O que é interessante deste projeto é que quando eu tive, quando entrei em 2009, no início, ele tinha lançado: olha, temos aqui uma comissão para fazer um espaço à medida aqui para, para, para um museu, que é de lá, que é o Vita uh, de Vita, um museu contemporâneo. E tinha lá um espacinho que era o Shared Space, onde eles convidavam, pontualmente, designers ou artistas para desenvolver hum, hum, intervenções naquele espaço. Nós fizemos, sei lá, tivemos meses e meses naquilo, entre tentativas e erro, até que, não lembro perfeitamente, um dia ela andava, não dizia nada, andava assim só de um lado para o outro, de repente. Epá, tenho aqui uma ideia, não sei o quê, não sei muito bem, estou um bocado nervoso com isto. Que isto olha lá. E depois cortámos uma, uma, uma fotografia de um tronco, de, um, de uma prancha de, de, de madeira, um Photoshop, uma coisa assim, e cortámos achizado e pusemos aquilo tipo assim em em, em, em, em círculo, e pensávamos, olha lá, isto era muito fixe fazer um banco com isto. E ele ficou todo excitado todo a pensar como é que eu, agora, como é que eu resolvo isto? E depois passámos não sei quanto tempo à procura de carpinteiros e marceneiros para, para produzir isto, porque era uma peça muito grande de madeira, ainda para se cortar e para, por causa das compensações, por aí fora. Mas foi um processo super interessante, sobretudo porque andámos, andámos por todo lado, andámos a tentámos coisas. Era um, era um coffee shop, era não sei o quê. E depois acabámos por fazer uma coisa esteticamente super simples, pois havia uns pormenores, havia uma parede pintada com, uh, com tinta magnética, onde atira, onde, onde as, as revistas e as publicações da, do museu eram estavam fixas, portanto, estavam coladas, quase que se podia tirar as revistas, elas, elas aguentavam-se lá. Portanto, foi assim, um processo muito uh, muito orgânico, muito imprevisível, quase. E Roteirão não trouxe só isto, também, ao mesmo tempo que estava lá, havia uh, amigos meus uns um deles o Bruno que também estou cá comigo na altura o Bruno Carvalho que tinha tirado de cerâmica cá uh, o Paulo Selmayr também estava na altura em da Eindhoven uh, o João Valente havia uma série de, de outros designers que, que também estavam lá e nós em 2011 decidimos todos alugar uma uma carrinha fazer uma galeria lá dentro e ir para Milão, uh, para, Milão para, para Berlim então arrancámos para, para, para Berlim lá dentro com, para mostrar o, um, projetos que tínhamos desenvolvido enquanto estávamos lá. Portanto, enquanto trabalhava no, no, no CRIS, uh, ia fazendo projetos, ideia desenvolvendo ideias minhas, e, e, e entre nós montámos esta, esta, esta, este projeto colaborativo que se chamava Meia de Portugal, que era simplesmente isso: mostrar a, a design de trabalho de, de portugueses. Uh, mostramos por duas vezes o okay, que foi durante duas edições da do, do, do Dutch Design Week, em Eindhoven. Não, duas vezes, e, e, e depois fizemos esta apresentação uh, em Berlim. Portanto, foi uma foram, foram tempos muito interessantes, sobretudo que fui conhecendo um monte de pessoas diferentes, trabalhei com pessoas de daqui, da estrada, de lá, uh, uh, outras pessoas de Lisboa, portanto, foi, foi, foi sem dúvida um... um Dois anos muito, muito interessantes. A seguir a isso, aliás, foi pouco tempo foi exatamente a seguir decido voltar a estudar. Portanto, tinha acabado em 2006. Pensei: olha, isto agora é uma boa uma altura para, para voltar a estudar. Já percebi mais, já acho que já acho, sei um bocadinho mais disto, como é que isto funciona e tal. Agora vamos lá a experimentar, a tirar o mestrado e ver o que é que, o que, é que daqui sai. E fui para ECAUP, na, na Suíça, e encontrei uma escola uh, muito, muito particular, que é uma escola, como muitas destas escolas, como a Eindhoven, ou Royal College of Art, por aí fora, funcionam quase como se fossem empresas, em que uh, o produto somos nós, é o do nosso trabalho. Portanto, nós temos que fazer o trabalho, de certa forma, não é que fala um pouco a linguagem, ou aquilo que a escola quer vender para angariar novos, novos, novos alunos. Uh, e, é, e neste contexto da Suíça, onde são todos uh, incrivelmente metódicos, e, e planeados, e, e, e muito empreendedores também, apesar disso não passar muito cá para fora, até passa, há uma, há uma série de exemplos bons que poderei falar mais tarde. Eles tinham uma coisa muito interessante que era eles tinham uma capacidade de angariar projetos com marcas estabelecidas, como foi, no nosso caso trabalhamos com a Cassina, que é uma marca uh, típica de mobiliário italiana. Tanto bem, começaram nos anos 30, uma assim, a desenhar interiores de, de navios, o que, é que foi até mais tarde e, e mais recente e, e ao longo do tempo começaram a, a reeditar os clássicos de, de Charlotte Perriand, do, do Corbusier, por aí fora, e, e mais recentemente, nos anos 70, Magistretti, Castiglioni, por aí fora. Portanto, era um, uma oportunidade incrível de trabalhar com uma marca altamente conceituada e, e, e, e com uma experiência incrível. O nosso o briefing que nos foi passado era re, repensar a estrutura de um sofá já existente, o Mara Lunga, do Magistretti, que já estava no mercado há imenso tempo, eles que rentabilizar uh, o, aquela estrutura, para fazer, mantendo aquela estrutura, fazer outros outros outro, outros produtos. não é e, e o que eu fiz foi simplesmente uh, pensar aquilo como um esqueleto e pôr uh, carne e tecido em cima. Portanto, era uma, uma espuma que era, que era cozida à volta, em cima desta estrutura já existente, Portanto, eu não mexia na estrutura de todo, e havia depois um tecido, de 3D-Kneated, que, que era depois apertado com uma cinta ao centro e que dava conformava depois o, o, o sofá. nós fizemos um projeto com a Bacarrá, que é uma uma, uma marca de, de cristais, em França, que para desenvolver uh, candeeiros, que eles não têm, não, não, não têm ainda, uh, candeeiros para tentar entrar num mercado mais, uh, mais abrangente, portanto, ter uh, com a mesma tipologia, com a mesma peça de vidro, de cristal, conseguir uh, uh, declinar uh, suspensões e apliques, e de parede. E o que nós fizemos aqui, isto era um trabalho de, de grupo, fiz com o com um Coriano, uh, fiz, fizemos só uma pega, que encaixava num, neste tal copo de, de cristal, que depois, ou oh, esta peça, era a parte técnica também da, da, da, da, do elemento de vidro, e tanto se aplicava à parede como a como era a suspensa mas sem dúvida que, que que o a grande coisa do do mestrado é, uh, é as pessoas que tu conheces é um, é um networking que tu acabas por fazer e e, e, e fiz conheci pessoas de quem, de quem são muito queridas ainda hoje e, e realmente a parte interessante é que eles estão agora despalhados por todo lado, ou em São Francisco, ou, ou aqui na Europa. Estão por todo lado. E partilhamos aquele, aqueles dois anos super intensos de um mestrado, que vocês, vocês não sabem, mas vão, vão saber o que é, que é um mestrado, que, são, que, que, que sai realmente a pele. Tu sofres e aquilo é feito para sofrer, praticamente. E aqui não, aqui vocês estão no meio do punhal. <risos> Têm sorte. Lá faz frio. Eles, os suíços são antipáticos são à primeira vista. Uh, portanto, demora a entrar. Mas, foram ao mesmo, ao mesmo tempo, foram dois anos uh, maravilhosos. Eu aprendi imenso. Acho que, assim, a grande lição foi, talvez, a disciplina. Porque, tu, tu entravas na escola às 8 da manhã, um assim, e já já estavam pessoas que chegaram antes de ti a trabalhar. Portanto, tu sentias que todos os dias tinhas que conseguir andar um bocadinho para a frente. Obviamente que há dias que andas para trás, mas, mas tinhas, que andar, tinhas que sempre conseguir fazer alguma coisa todos os dias que entravas lá. Entravás lá E era e é um, é um, é uma drive uh, incrível. Portanto, é uma, tu, tu sais de lá completamente revigorado com energia e com, e com trabalho que, que corre bem, corre, uns correm, correm bem, outros correm mal, faz parte da vida, não é? e a, a, a outra lição também muito importante foi que a vida não acaba ali aquilo é só mais um passo que se calhar hoje em dia já nem sequer uh, uh, é muito visível uh, mas que é importante na, na tua educação como, como como designer e como pessoa portanto a disciplina o método de trabalho foram, foram sem dúvida coisas muito importantes que que, que aprendi lá um, e também amigos, não é? Saí de lá com, com, com o Toby e com o Cesare, fomos para Pádova e montámos um ateliê. Aliás, nem fomos de lá, fomos para, para Ilhavo, até fomos para, para a Vista Alegre, onde fizemos o, a residência do ID Pool, que também não, acho que ainda existe. Uh, e, novamente, no nosso tempo extra, enquanto desenvolvíamos o produto para, para a Vista Alegre, andávamos a, a magicar uh, um conjunto de produtos, de projetos, que nos decidimos depois a ir apresentar a Milão. E assim foi, desenvolvemos uma. Um, um dos produtos que fizemos foi uma, uma suspensão, que era, que era suspensa por dois cabos uh, metálicos, que conduziam eletricidade e, e, e por causa disso, conseguias, com essa suspensão cilíndrica, rodar o candeeiro e ele dava tanto luz para cima como para baixo. E rodavas indefinidamente e ele dava luz para todos os lados. E foi. Este, este, isto é um frame de um vídeo, quando estávamos a experimentar fazer isto, foi parecíamos dois minutos citados com um brinquedo novo a pensar o que é que, o que, é que, nós, o que, é que nós fomos fa fazer. Um, e aí à direita era um, um protótipo que tínhamos colado no teto para testar, com, com tubo de PVC e fita-cola de alumínio na, na residência da Vista Alegre. Portanto, foi, foram, foram momentos curiosos. E acabou a residência fomos para a Itália. Fomos para a Itália, no uh, o norte da Itália. Uh, o César de Padova, portanto, ali perto de Veneza. E, e em Padova há uma, um tecido industrial brutal. Portanto, tens imensa, imensa indústria, imensas marcas conhecidas que vêm daquela zona. Uh, grande parte das, da indústria de, de cadeiras, como nós temos espaço de ferreira, eles têm o Udine, Udine, que é um pouquinho mais para cima. portanto Há um tecido industrial brutal. E nós começámos, pedimos ajuda a eles para, para, para nos ajudar a, a desenvolver uh, estes, estes protótipos para poder ir apresentar em Milão. Lá fomos nós, em Milão, uh, montámos aquilo tudo direitinho, temos, trabalhámos com os com as, as colegas nossos da de ECAL para fazer a, as fotografias e o, e o gráfico e ficámos à espera. Apresentámos, pronto, agora vamos lá ver o que aqui está. E depois recebemos uma boa surpresa. Ganhámos um prémio lá e, e de repente o nosso stand estava cheio de gente, com curiosos a ver o que, é que era aquilo. Nós tínhamos feito uma, uma das, um dos protótipos que tínhamos feito, este que está aqui, que está aqui à frente, uh, que está aqui no nosso enfiamento, era em pedra. Ou, ou, ou era o de lá atrás, já não me lembro. Enfim, nós tínhamos feito uma, uma suspensão em pedra, com uma secção de 30, de 30 mm que era realmente impressionante, em, em granito. E. Portanto, foi, foi assim um é? Sim. era em partes mas era, era toda era, era em granito pronto com uma com um perfil pronto, era um bocadinho complexo aqui lá, lá por dentro mas pronto e e tudo feito na oficina do, do avô do Cesare, que era carpinteiro tinha agora deve estar com quase 90 anos Portanto, foi todo tudo isto foi uma experiência incrível não é Uh, que nos deu imensa força para para, para, para montar um, um, um ateliê, experimentar, ver como é que isto funciona. Ainda tivemos uh, um serviço de de, hoteleria, de pratos, para hotelaria que saiu, saiu pela vista alegre. entretanto, eu vim vim para Lisboa. Vim para Lisboa, também, depois, entretanto começo começo a separar mais deles e a fazer a minha vida cá. E, e em Lisboa começo a pensar, e agora o que, é que que que, que, é que eu que em que isto foi na altura do BES, na altura do, uh, da, cri, da cri, exatamente, da Troika também. Em 2008 houve uma crise brutal, portanto, isto ainda já foi. Já, já foi na, uh, ainda se sentia uh, os, uh, o mal que a crise tinha feito não havia muito trabalho, obviamente, mas havia uma coisa muita gira a acontecer em Lisboa, em Lisboa e Portugal todo, que era a maior parte das pessoas que, que tinham estudado e que estavam todas muito bem empregadas por aí fora, viram-se em situações complicadas e, em vez de, sei lá, irem para fora ou, ou, ou não esperarem que a coisa passasse, não, puseram as mãos à obra e começaram a a, a, a fazer a montar uh, os seus próprios projetos, portanto houve nesta altura havia imensa uh, imensa atuez a acontecer imensas coisas pecha cus já, já foi anterior ainda mas havia imensa coisa uh, uh, a acontecer interessante e eram as pessoas tornaram se proativas porque era uma coisa que quando eu comecei a estudar, por exemplo não, não acontecia tanto é, é, nós estávamos um bocadinho tipo na expectativa olha vamos vamos fazer aqui o curso vai tudo correr bem você é bom aluno e como você é bom aluno você ser remunerado com com um bom trabalho e por aí fora, né? e as, as coisas fluem por aí. Isto tudo mudou. Isto, por melhor aluno que sejas, não quer dizer que tenhas de trabalho a seguir, nem quer dizer nada, simplesmente, pronto. Imaginem se forem maus. Se forem maus, eu não consigo imaginar. Mas não, isso também não acontece, porque às vezes há maus alunos que se transformam em ótimos empreendedores, em ótimos profissionais. Não, há há N exemplos assim, não é? De, de, de, de, que, que a escola simplesmente não, não a minha escola não dá para todos É verdade uh, mas mas há que mas assim, mas tirar proveito da escola porque, porque há sempre coisas boas a aprender obviamente uh, mas não seja o sítio tão essas coisas mas vocês já sabem isso não é? as caldas têm essa essa capacidade então comecei à procura de coisas e fui fui ver um, uh, fábricas e pequenos ateliês, desde fundições em Palmela até as serrelharias, marcenarias, tudo, nem haver muita coisa. Então foi aí que começaste aquele mapa que nos traz a apresentação. Sim, sim. Aquele mapa são muitos destas pessoas que, contactos que me foram passando ou que eu fui descobrindo, que fui, peguei no carro e fui. Fui à procura de tentar conhecer estas pessoas e o que eu vi foi realmente que também daí a, a sorte e o timing também é certo hoje em dia já não é assim foi que muitos deles estavam tipo sem trabalho e, e sobretudo a, a indústria da, das cadeiras que está que estava habituada a fazer uh, umas centenas às dezenas de milhares, às vezes uh, via o que é quer é fazer 40? ah mandar é isso que a gente a gente vê quer dizer por acaso as cadeiras foi um bocadinho mais difícil porque eles não viam os desenhos por aí fora porque e depois tive que ir lá mostrar os, os desenhos e só aí é que a coisa começou. Mas mas foi uma experiência muito de, de, de descoberta, de, de, de pessoas, de sítios, de erro, muitos, muitos erros pelo meio. Hum, mas também muitas destas pessoas mantêm-se desde então. Portanto, muitos deles, até que eu conheci na altura e que não tinham. Eu não tinha capacidade de produção para eles, hoje, hoje em dia somos fornecedores. Portanto, foi uma coisa que se foi montando e a coisa foi, foi, foi, foi crescendo uh, gradualmente. Uh, e aí pensei, olha, agora vou fazer uma marca, Aqui aqui coisas, a capacidade de produção em Portugal, vou fazer uma marca e eu conheço uma série de, de, de, de pessoas e designers talentosos, vou, vou, vou pensar num conceito de marca e vou editar uh, mobiliário. E assim foi. Eu falei com, com, com, com a Ana Relvão uh, e o, o Gerri, que estavam em Munique. E, e, e havia aqui uma coisa interessante, que era também, se a produção estava mesmo aqui, uh, mesmo aqui uh, em, em, em Portugal, uh, eu fui, buscar, fui, fui naturalmente buscar designers cuja linguagem me identificava mais, uh, com quem eu conseguia debater projetos, e que estavam todos um bocadinho espalhados, ou eram amigos meus uh, de, de Roterdão, ou de Milão, ou, ou, ou mais de, recentemente de, de, de Lausanne, mas assim foi, o Tobio e o Cesaref, uh, uh, continuaram com os seus projetos em uh, in From Industrial Design e continuam, e depois montaram outras coisas, entretanto. Uh, o David e o Frank uh, conhecemos em, em, em Milão em 2014, no mesmo tempo que nós estávamos a apresentar o Salão Satélite, o Joshua, que também veio de Cal e, e assim foi, pedi-lhes, uh, lancei, um, lancei briefings, lancei ideias e, e, e desenvolvi. O meu trabalho era coordenar este projeto, desenvolver o produto e uh, pensar em marca. E, muito ingenuamente, lá fui eu, a apresentar a marca, a pregar a, a marca por todo o lado, de uma forma bastante tradicional. Uh, fomos a Milão ainda com, com, com, com também com eles nesta altura já já foi em 2019 uh, onde eles também tinham, onde eles tinham lançado uma marca de uma uma, assim, uma marca de iluminação e as coisas estavam a correr até aparentemente bem uh, até chegámos a ganhar um outro prémio juntamente com esta com estes dois este parece e, e em 2019, com, com, com, com esse sistema de plié, que eram umas tantas uma, uma, uma, de chapa quinada, uh, e as coisas estavam a correr uh, bastante bem. Só que, ao mesmo tempo, isto estava a custar muito a crescer e a escalar e por aí fora. E eu, uh, como designer, pensei: porra, vou. vou eu, eu percebo mais ou menos disto, sei, sei desenvolver produto, uh, sei tirar fotografias. Uh, não percebo nada de marketing, então vou aprender marketing. Então foi aquelas coisas de, aquele, aquelas coisas que havia na altura, que era uh, de startups. Há, depois também havia este, havia este, houve este boom também na startup de Portugal, do, uh, aquilo que se passa em Lisboa, que eles chamam, que agora vai para o Brasil, havia pouco tempo, enfim. Uh, portanto, havia uma cultura e uma, e uma, e uma dinâmica muito interessante para, para, para, para, novos, para projetos que estavam a começar. Então, meti-me um destes bootcamps, uma coisa assim de gente, para aprender marketing e, e como é que se lançavam uh, é projetos, não é? E a parte engraçada é que a maior parte dos projetos eram todos muito tecnológicos, muito, muito virados a, a, para, para aplicações ou, ou serviços. E eu estava ali com um produto. Eles não percebiam muito bem, eu também não percebia muito bem o que é que eu estava ali a fazer com eles, mas, mas, deu, mas foi um, um ótimo uh, um ótimo início uh, para começar a perceber questões mais relacionadas com, com comunicação com, com marketing com uh, como é que se testam ideias como é que se validam ideias uh, coisas que, metodologias que eu fui ver estavam muito relacionadas com metodologias de projetos nossas com nós não é vocês agora no, no segundo ano sobretudo estão estão estão já, provavelmente no primeiro ano já não é lançar aquela metodologia projetual, então o que é o que é a minha ideia? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou testar? Não é? Como é que, a quem é que eu me vou dirigir? Uh, como é que eu vou fazer isto? Com quem? Não é? Todas essas perguntas também, também acontecem em, em outros projetos. Portanto, havia, havia ali uma série de paralismos, portanto, em termos de lógica eu conseguia me relacionar, mas havia também muitas outras coisas mais relacionadas com o marketing que eu ainda não percebi muito bem como é que funcionavam que o marketing tinha tinha aprendido aqui era uma coisa muito, também muito tradicional e, e e fui e fui e fui vendo o que é que, que é que eu poderia fazer nisto em 2019 estava o o estava assim muito devagarinho a acontecer e tal a, a crescer recebemos uma encomenda recibo, recebo ainda sozinho uma encomenda uh, de, um, de, um, de um retalhista na Alemanha e aí isso implode tudo eu não tinha os meios, não tinha nada, e estava completamente virado do avesso, não eu não tinha para onde me virar. Uh, mas ao mesmo tempo, tenho um, uh, num desabafo com um amigo meu, ele decide, ó Manel, olha, eu estou a ver que estás aí num buraco, eu vou me juntar a ti no teu buraco e vou tentar organizar a tua vida. E eu, mais Tomás, pá, mas não sei bem onde é que estás a meter. Ele disse, não, não me preocupes, não sei o quê, vamos lá, vamos lá ver. E, e ele vem a pensar: olha, vou só organizar aqui a agenda dele e tal. E isto depois isto, o problema dele é a agenda, não tem nada com E começa aos poucos a tentar a, a, a, a, a estudar e a perceber o que é, que é isto do, do, do, do, do mobiliário e de móveis e mais móveis e produção e mais não sei o quê. Né? E começa a entrar, entrar, entrar, entrar, começa a entrar. Ele vem de marketing e gestão. E começa a entrar a ler relatórios: como é que isto se faz e não se faz. Né? e entrar ali numa bolha e começa a se entusiasmar com aquilo, e ao mesmo tempo uma amiga nossa diz, olha lá, tenho, não sei o quê, gostava de investir em qualquer coisa e tal, não sei o quê, porque ela vem tem, um, tem um background também industrial, industrial familiar, não é? Os pais, os pais dela tinham, tinham, tinha uma fábrica. Sabe? Ah, quer fazer qualquer coisa e quer investir em qualquer coisa que, que seja um produto que se possa, que possa ser replicado mas temos que ser três, não pode ser dois, porque não, não, tem que haver um terceiro para desempatar e tem que haver alguém que perceba a gestão, que não é estudo de tudo certeza. E assim foi, juntámos os três, a Francisca, o Tomás e eu, e montámos um plano para, para montar a nova Util, que inicialmente, é, era, os primeiros anos era literalmente arrumar a casa, Portanto, Uh, houve um reposicionamento da marca uh, portanto com o Tomás isto vem, vem muito uma, uma nova um, uma clareza em termos de, de comunicação e uh, e mais do que uh, aliás, mais do que perceber o que é que era o útil e que, que, como é que ela se podia diferenciar foi um, um desmame meu, porque a percebemos também pelo processo que o útil era, era eu e eu era útil e aquilo não era saudável portanto Uh, tu estavas a dizer há bocadinho que era um estúdio de design e não é um estúdio de design, é uma o que procura ser, portanto aquilo que vocês veem, leem e veem é uma coisa, aquilo que nós gostaríamos de ser e transparecer eram, é, é que o útil seja uma uma, uma marca que edita, que vende móveis é uma, basicamente é isso essencialmente é uma marca que vende móveis e e com o Tomás eu, ve, eu vejo este processo portanto o primeiro ano uh, é um, foi um ano de, de, de reestruturação da operação, de operações portanto não, não não pensámos em nada a não ser como é como é que a marca se pode tornar mais clara uh, como é que uh, uh, como é que vamos chegar aos clientes como é que o site funciona ou não funciona portanto todas tu, voltamos a a, a, a, a repensar toda a estrutura da marca que estava muito cética, estava muito clean, muito cirúrgica, muito, que era um bocadinho aquilo que nós tínhamos visto todas as marcas, a, a grande parte das marcas, ou as mais tradicionais, ou nem sequer vendem diretamente, portanto nem sequer tem um, um site que vendem diretamente e funcionam todas por retalhistas e por aí fora, mas são tudo marcas que estão cá a vinte, trinta anos, não é? Portanto, são dinossauros, não é? São muito pouco flexíveis, muito pouco flexíveis, uh, e ou então são muito pouco claras, são tipo design por todo lado, uh, e depois fazem tudo e não percebes muito bem o que é que elas fazem. Portanto, o nosso primeiro grande trabalho para além de, de, de, de, de repensar a, a comunicação foi também uh, o portfólio. Que fomos uh, retirando aos poucos. Portanto, em vez de acrescentar, tiramos, Foi assim um bocadinho choque para, para, para muitos, mas o banco tirámos, uh, a mesinha tiramos, o candeeiro tirámos. Para quê? Para fazer a remação. Ah. Só. Uma espécie agora que tu estou a perceber do design. É o que o Ramsey faz nos restaurantes. É? pronto o Tomás ah, é o Tomás bem. no fundo é um Gordon Ramsay pronto. pronto também é muito chato é bruto cheira mal e estou a brincar ele é tudo o contrário e mas mas este este, este reestruturamento uh, estratégico foi e, e, essencial uh, e e se eu não tivesse entrado no buraco comigo, eu digo isto de uma forma simpática, não é? Não, não, finalmente é cada vez menos buraco. E, mas, mas é uma luta diária, luta também no bom sentido que é, é muito desafiante, tanto para ele em termos de negócio como para mim em termos de, de, de produto e como é que podemos pensar pensar em conjunto o produto que faça cada vez mais, mais, mais sentido. Mas esta grande decisão de, de nos forca, focarmos em arrumação em, em, em, em, em, em é? foi uma decisão que ele foi preparando sem dizer nada, foi, foi dizendo, olha, agora tira isto, e agora mais isto, e agora só ficamos com isto. Uh, que é, uma, que é uma decisão para um designer é exatamente o oposto nós como designers queremos é fazer tudo e nunca e, e nunca fechar o, o, o espectro não é da, da ação uh, mas, mas na verdade não na verdade temos é que ser cada vez mais pragmáticos cada vez mais objetivos uh, para que a comunicação e a mensagem seja seja clara quando nós estamos isto, é isto, isto, isto era muito simples o Tomás perguntava amigos e, e eu também o que, é que é útil é útil ah fazem candeeiros e não ah não útil é muito gira tem um bengaleiro. bengaleiro. ah pois tem um bem é verdade nem me lembrava Portanto, era tudo eram tudo respostas dispares e, e aquilo que tu pensas que é uma que é aquilo que tu fazes é uma coisa aquilo que as outras pessoas te dizem o que é que tu fazes é que é verdade não é, é que é, é que é mais é que é mais verdade pelo menos é que é que é que significa está ou não de acordo com, com aquilo que tu pretendes dizer não é e, fa e fazer Hum, portanto, foi um processo longo, doloroso, hum, mas ao mesmo tempo gratificante e com pequenas vitórias que, que tem sido que nos têm dado muito prazer. E, e acima de tudo, um, um dos grandes desafios era, era pensar para quem é que nós vendemos. Portanto, ok, nós limpamos isto tudo e agora para quem é que vamos... Para quem é que vamos ir? impingir isto, não é? Como é que nós vamos convencer as pessoas que isto é, que isto que isto é porreiro, não é? Já tínhamos começávamos a saber, não é, que as pessoas gostavam e que não é estas encomendas de vez em quando que apareciam e este retalhista na Alemanha se calhar se calhar os alemães gostam disto, não é? Que é, é limpo é, é, não tem curvas, não, não é expressivo, é, é é objetivo e então começámos a perceber e aos poucos a, a aprender que se calhar é mais para ali que temos que virar, eles têm maior poder de compra do que nós, têm um sentido estético diferente do nosso, cultura estética diferente do nosso, e que, e que, e que nasceu um bocadinho, um bocadinho por, por, por sorte, por, por, por natural, por natura, foi um processo natural, Portanto, eu identificava-me com esta maneira de desenvolver projetos, eu achava, de certa forma, que isto para mim fazia sentido, de certa forma as pessoas também disseram Olha, isso é a estás a montar aí faz sentido bora lá mostra lá mais e o, e o Tomás ajudou a limar estas arestas a, a, a, a, a, a, sim a esculpir isto de certa forma e também muito muito importante a pensar como é que nós como é que nós vamos chegar às pessoas e a pensar num, num pipeline não é numa, numa, numa sequência de, de como é que nós conseguimos angariar clientes sem entrar muito em, em detalhe, uh, porque isto é, é, muito, é, é realmente muito muito uh, preciso. podemos ver isto de uma forma como se fosse um funil, não é? Portanto, a primeira grande coisa é a awareness, não é? Portanto, temos que chegar uh, a um funil ou melhor ainda uma rede de pesca, que isto é mais, tem mais a ver connosco. não é? Uma rede de pesca tem que ser enorme para agarrar um, a maior parte dos peixes, tudo o que é, tudo que é peixe vem à rede, não é? E, mas depois tens de começar a afinar e a perceber quem é que realmente uh, quem é que te interessa manter, quem, quem, quem é que realmente gosta, e, e, e nesse, nesse, nessa grande rede começas a, a, a perceber: ah, não, afinal é, é por aqui, é este tipo de pessoa que vive ali com este tipo de educação. Uh, um, e, e, então começamos, começas, a, a, a, começas a puxar esta linha e, e a ver o que é que, o que, é que ela traz. E aos poucos, começas também a perceber como é, como é que consegues ganhar considera consideração, que no fundo é, é como é que as outras pessoas... não isto, A consideração é mais uh, aparecer em vários sítios, não é? começar a aparecer também em sítios que dão, de certa forma... Uh, não, não, aliás, mentira. Consideração é diferente. Consideração é segurança, na, na, é, é, é, é estar seguro daquilo que estás... Que estás a comprar eventualmente, portanto é um passo antes da compra, é por exemplo no site, tens lá tudo e mais alguma coisa que te ajuda a esclarecer dúvidas uh, para, uh, para uma eventual compra, tu não sabes ainda se ele vai comprar ou se não, mas queres saber que, quais é que são as cores, exatamente quais é que são as cores, como é que é o material, quais é que são as dimensões, uh, como é que ele monta ou não monta, isto é consideração, é a pessoa, e os alemães nisso são, são barra, eles, eles, eles os alemães vão a lojas lojas que vendem tudo, não é? portanto, uma, sei lá, vão a uma área imagina comprar um móvel e vão e vêem, ah, isto é desta marca e se calhar eles sabem mais porque andaram a investigar aquilo até, a, até à quinta casa do que o próprio vendedor, muitas vezes Por, mas naquele, não é? porque eles, eles enfiam aí vão vão ter a certeza vão estar a fazer a melhor compra possível e isto é consideração isto é oferecer a maior segurança possível a, a, a, Uh, ao teu potencial cliente que, que uh, aquilo é tá, aquilo é porra que aquilo é tá seguro não é? é tá seguro que é um bom produto vá e depois é feita a, a compra e depois a compra e ele vai se embora nunca mais volta e não são t-shirts não é nem nem, nem são hambúrgueres que vendemos portanto são são móveis é uma compra muito ponderada que é já ficas meses a pensar não é? primeiro porque ocupa muito espaço, não é? E não, não, é todos, não é não é, sempre, ou a todos os casos que têm espaço para receber um móvel, não é? Não é um acessório para casa também, que também é outra que também é outra forma de, de pensar a, a venda. E tanto temos que pensar como é que vamos mantê-los dentro dentro dentro do radar. Ou seja, que isso é a retenção. E aí Está, muito está a ver com tem tem muito a ver com com, com, uh, com o serviço portanto se, ofre, se conseguimos oferecer um bom serviço que, que é rápido que que que, é, que, é, que está lá presente. Não é? Eles não enviam um e-mail e não é tipo daqui a três, três semanas ah sim afinal temos afinal temos isso em stock uh, tanto todo, todo, todo isto, tudo isto todo todo este pacote é bastante importante para para poderes uh, manter um cliente e, e, e é super gratificante quando, dois anos depois, não é quando a pessoa se mudou de casa ou o que seja, ela volta e, olha, quer mais uma prateleira. Portanto, mesmo que seja uma compra mais pequena ou maior, não importa, é, é, o, que é, o que é gratificante é que, é que ela continua ali a, a, a dialogar connosco. E depois a, a advocacy é, no fundo, uma, uma validação uh, mais macro, que é uh, os prémios, uh, Uh, que possas eventualmente a ganhar, porque honestamente os prémios hum, é, é o que é, M mas uh, tem o seu poder na, na capacidade de, de, de dar garantias a, a, a, ao, ao consumidor comum, não é? Que é, ah, é pá, aqueles gajos estão fortes ganhar prémios, e quando tu vais a ver são tudo prémios que tu pagaste, tu compraste, mas não interessa, isso, isso funciona, não é? Uh, ou uh, artigos de revistas, ou uh, alguém que te menciona num post, por exemplo. Portanto, tudo isto é um, uh, um trabalho de laboratório. É, é realmente... Eu não faço ideia do que é que está para aqui, mas há pessoas que sabem. <risos> uh, e há pessoas que sabem isto muito bem. E é, é arrepiante saber que há pessoas que controlam isto como se, como, como se calhar nós controlamos um torno mecânico, não é, que é, é, é de uma precisão e de uma de uma de uma certeza uh, uh, arrepiante. Mas hoje em dia este tipo de negócios que, que se escalam e crescem uh, de uma forma uh, progressiva, progressiva, lenta, não é, está muito baseada em, em, em métricas e, e, e tecnologias que hoje que, que hoje são possíveis e que se calhar há, uma cassina da vida não, não, não teria, não é? Portanto, a oportunidade hoje de, de se fazer uh, novos, novos projetos, novos, novos produtos, é, é assustadora, não é? Portanto, tem, tem coisas boas e tem coisas más, não é? Há outra coisa que é importante de, de referenciar, que é, há certos produtos que têm curvas de crescimento diferentes, não é? Por exemplo, a moda. A moda cresce, cresce, cresce super rápido, mas depois sai de moda e desaparece, não é? Da mesma forma que subiu, desce. O imobiliário é um bocadinho diferente, é uma montanha grande que se farta de subir, longa, longa, longa, longa, e depois mantém-se ali, e depois para descer é um bocadinho mais difícil. Não vais aos tramadões cá para baixo, mas devagarinho e tal, portanto dá tempo para, para repensar as coisas e, e, e, e, e se tiveres um bocadinho de cabeça, antes de cair por completo, pensas as coisas. Portanto, há, consoante o produto e o mercado há, há formas completamente diferentes de crescer, e, e de crescer. Isto tem a ver com a com consideração, o site, que é a clareza, teres ter, aqui não, não dá para ver essa parte, mas uh, o, ter uma secção de downloads, ter, uma coisa que nós fizemos que foi incrível foi, por exemplo, oferecer amostras, uh, amostras de cor, ah. portanto é uma ótima forma para, para lançar assim o primeiro isco e, e as pessoas ganharem confiança e, e, e, e, as, e e é uma coisa que para nós é, é, é, é mais o trabalho que temos de, de, as, de as organizar e enviar do que propriamente as produzir. Mas é incrível porque conseguimos perceber, mais ou menos, e aprender muita coisa com, com, com os nossos clientes, uh, que, que, que nos dizem que dão-nos insights também super interessantes e, sub, e, e muitas vezes curiosos. Uh, mas essa foi realmente uma das coisas assim mais, mais impactantes que tivemos, uh, fizemos ultimamente. Hoje em dia o Instagram é aquilo que vocês sabem, não é? é? Pode ser um buraco negro como pode ser uma uma, fonte, uma, uma oportunidade. Infelizmente está uh, um bocadinho há, o que está, aconteceu há pouco tempo com o Facebook está, está só apagando só é que dá para... Mas há, há, há estratégias há, um bocadinho alternativas de guerrilha, vá, que, que consigas angariar e, e chegar a mais pessoas. Nós trabalhamos com pessoas que gostam da marca e oferecemos por vezes produto. Uh, temos aliás temos a sorte de ter pessoas que gostam da marca, é mais isto, a quem podemos oferecer produtos para eles poderem comunicar e falar sobre ele, porque a maior parte das grandes marcas, portanto também isso é uma coisa boa de também ser pequeno, é, as grandes marcas têm que pagar, muitas vezes estas pessoas, e muitas vezes, não sei se alguns sabem ou não, às vezes paga-se muito caro para se poder ter uma pessoa qualquer a falar de ah adoro amarelo uh, e nós temos a sorte de realmente ter pessoas que, que gostam e que, que oferecemos e que conseguem nos ajudar a, a criar conteúdo para para, para, para, para divulgar e para, para fazer para estar a trabalhar nesta nesta neste patamar neste estado que é o awareness que é tentar, chegar, a um, estar, contar, tentar com, uh, chegar ao máximo maior número de pessoas e o serviço, que é super importante, aquilo que, é, que, é, que, é, que é eu estava a dizer há pouco, que é o contacto com a pessoa, o tom em que falas com as pessoas, a rapidez, tipo o WhatsApp hoje em dia também é uma coisa super fácil, às vezes, às vezes aparecem pessoas no ateliê e dizem o que é que é útil, e nós estamos assim, na nossa entropia, a pensar, uh, qual ateliê? <risos> é, às vezes nem, nem sabemos isto, mas, nem, nem temos esta noção, mas é há pessoas que, então, ou turistas, ou mesmo portugueses, que, que nos vão visitar o dia e, e que nós pronto, nem sequer estamos à espera, não, não, não fazemos por isso e, e acontece, porque sei lá, a morada no Instagram por aí fora e, e as pessoas levam isto a sério, que é porra. <risos> uh, Mas acima de tudo, tudo isto é obviamente super importante e faz o serviço, o, a forma como, como, como chegas a é, é, tudo, tudo, tudo isto de mídia, não é? Tudo que é comunicação e como é que chegas às pessoas. Uh, mas aquilo que vocês sabem, que vocês gostam, tal como eu, é, é de produto. E, e como produto, é, é preciso estar constantemente a perceber o que é que é relevante. O que é que faz ou não sentido desenvolver, como é que podemos desenvolver da melhor, da melhor forma, o que é que faz ou não, portanto, o que é que, que, é que está a mais, o que é que não está, a, não é? Da mesma maneira que nós limpamos, por, limpamos o portfólio, da mesma maneira que tu limpas um projeto, que é ou um produto a desenvolver isto. Ah, isto não serve para nada, aquilo não serve para nada. Então, limpas, limpas, limpas, limpas. Primeiro acrescentas tudo, até pensar o que está, o que está aqui a fazer, não é? Depois começas a cortar e limpar, e não sei o quê, até que, até que, se ocorra bem, não há sempre mais perguntas a fazer. É, ah, é uma estante que vai à parede. Ok, porra, a mensagem passa, então tá, consegui, conseguimos fazer o nosso trabalho e outra coisa que é muito importante é conteúdo é, é realmente uh, conseguir uh, gerar conteúdo que seja interessante e relevante para as pessoas nós investimos cada vez mais em, em, em, em, em, em, em, em produzir fotografia e agora mais recentemente vídeo que é para trazer para que as pessoas se entretenham também um pouco e que não seja tão seco não é? seja só produto técnico fábricas não sei quê. Não, então Começámos a contar histórias, de, de visitamos amigos nossos, pois. pessoas conhecidas, e a falar, como o é que, que é que eles têm em casa, o que é que eles não têm, uh, e focamos nas pessoas primeiro, porque, porque no fundo tudo o tudo que nós fazemos é acessório, não é e o que nos interessa mesmo é uh, como é que as pessoas vivem, como é que elas interagem e, e, e, e, e utilizam os produtos, para que é que utilizam, o que é que lhes faz ou não sentido usar, Portanto, vamos à procura delas, vamos ver o que é que elas gostam de ter, usar, uh, guardar. Uh. Então, fizemos, começámos a fazer fizemos uma, uma, uma secção, que era o Catching Up With, que era, por e simplesmente, chatear as pessoas em casa delas, fazer fotografias. Trabalhávamos com um amigo nosso, é o Pedro Alfacinha, que é um fotógrafo muito talentoso, que faz uh, que, que, que tem um jeito inato para estas coisas de, de, de ir... À procura de do que é, que é esta, esta personagem. E, e até agora temos vindo a fazer com uma série de pessoas em Lisboa, porque, porque é, está ali, não é? Mas gostávamos de fazer com mais pessoas, no, no Porto, por aí fora, porque realmente uh, há uma possibilidade enorme, de, de, há uma curiosidade enorme de, de, de, de, nisto, não é? De, e aprendemos imenso com isto também. Um, e o conteúdo. O conteúdo é, é, é, é muito importante para poder passar, poder passar a, a, a mensa, a, uma mensagem. E aqui está... Agora não consigo ver Isto. Estes são os, os designers que desenharam este último produto que lançámos agora em setembro, que é uma caixa em metal, em, em, em alumínio. CPRV est un studio de design que nous avons fondé, Camille et moi. Notre bureau de création conçoit des produits, du mobilier domestique, des espaces intérieurs et des objets du quotidien. Camille a une expérience de designer d'intérieur et je viens du design industriel. On a donc des sensibilités différentes et parfois nos avis sur les projets divergent. Ce qui peut amener quelques tensions, mais dans le bon sens, ça permet une discussion et au final nos deux discours sont très complémentaires. que notre travail est assez intuitif. On aime les choses qui ne se mettent pas en travers de notre routine, mais qui au contraire améliorent le quotidien. On connaît très bien Utile et la qualité de leurs produits. On comprend ce qu'ils représentent et c'est pour ça que nous avons décidé de leur proposer le projet KGT. C'est quand même assez rare une marque qui soit aussi enthousiaste que nous à propos d'une boîte en métal. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. KJT a été conçu comme un moyen discret de ranger et d'organiser ses affaires dans la maison. Sa conception simple la rend très pratique pour une variété d'applications. Les gens peuvent se l'approprier et y trouver leur propre usage. On aime quand les objets sont en arrière-plan, c'est-à-dire à la limite de l'oubli, mais toujours là quand on en a besoin. Não sei se questões, já sabemos, isto é informal. O Manela agora já pôs os óculos, portanto está melhor. <risos> uh, pois eu, eu fui reparando que o sol foi chegando aí, não é? Portanto. Uh, uh, Fernando. Uh, obrigado, Manel, pela apresentação, e foi muito bom ouvir um designer falar de questões de negócio, ainda uh, de uma disciplina como nós estamos a ter no mestrado de Design e Estratégia, portanto, agradeço-te isso. Eu tinha duas perguntas que estão preparadas para uma entrevista que está uh, conversada há algum tempo a ti e a mais três designers, que é, uh, capaz, de a e eu no fundo quero fazer cinco perguntas das mesmas, a, a vocês em separado e, e espero que as respostas sejam muito diferentes um, duas delas eu posso fazer tu responderás se quiseres um, e tem a ver com o facto de ter essa ligação uh, um design também empresário nesse, nesse sentido e então a, a primeira questão é se tu entendes que precisas de uma competência especial para ter esse teu lado não apenas do gosto pelo produto mas uh, por um, no fundo algumas competências de negócio ou se tu achas que isso é possível delegar em alguém no caso tu tens também uma pessoa mas pareceu-me que a relação com o negócio era muito partilhada e discutida não era apenas delegada em alguém Portanto, a primeira pergunta é essa, é que tipo de competência é que no teu caso particular tu achas que um designer tem que ter e a segunda é uma pergunta mais institucional mas tem a ver com o mesmo problema que é o que é que tu achas que a nível de estruturas faltam no nosso país para apoiar Uh, estou a falar de estruturas, não estou a falar de projetos, de mais um festival, mais um... não, estruturas mesmo que apoiam o desenvolvimento do design uh, no país. Uh -huh. E é basicamente é estas perguntas que daqui a mais ou menos um mês e meio tu ouvirás novamente. Portanto, se quiseres ir pensando nelas, posso, tu... posso ir treinando. Podes posso ir, ir, treinando. ir treinando, exato. Obrigado. Uh, em relação à primeira, eu, eu acho que não acho que eu tenha jeito para negócio, muito sinceramente. Uh, acho que o que aconteceu foi eu fui, acho que foi uma certa ingenuidade, uma boa ingenuidade em, em, em ter começado a fazer uma coisa que eu achava que era que era que tinha este tamanho, não é? E que quando fui uh, desenvolvendo uh, quando fui uh, descobrindo, se foi tornando cada vez mais complexo e cada vez mais intrincado portanto eu não, eu não sabia para o que é que ia, basicamente basicamente é isso. Uh, eu fui foi obrigado, obrigado uh, de uma forma uh, saudável a, a ter que aprender, a ter, a ter que ter que me informar, a ter que experimentar, a ter que uh, portanto, há pessoas muito mais capazes e com muito mais sensibilidade para, para marketing ou um o negócio do que eu. Eu, eu eu fui de certa forma uh, aprendendo. No meu caso específico, foi foi literalmente esse, não é? Foi que foi que eu fui fui desbravando, uh, meu, fui eu, vendo o que, que, que é que dava para fazer. Uh, porque não fazia mínima ideia para onde é, para onde é que estava a ir. Se, se, mas, no entanto, isto dá, dá, dá perfeitamente para, para delegar. Agora, o que aconteceu foi também que uh, eu não tinha ninguém para delegar. Portanto, eu tive, senti que tinha que provar, de certa forma, não é? que fazer um projeto este até era possível. Eu não acho que ainda provei alguma coisa disso nenhuma, não é? Mas já que, que consegui, por exemplo, por isso é que o Tomás também depois entrou, entrou o barulho, e a Francisca também, uh, foi conseguir mostrar que havia potencial para uma coisa que estamos, a, estamos agora a tentar perceber o que é, que é, não é? Porque ainda não é nada e é uma coisa muito muito muito pequenina que, que quase nem sequer conseguimos viver disto. não é? Portanto, Uh, mas há um potencial enorme, uh, portanto é, é um, esta questão de negócio é uma coisa que, que, que, se, que se tem que, se tem, que se, se tem que trabalhar, não é? Que tem, agora eu acho que a minha mais valia a, a meu ver, é, é perceber mais desenvolvimento de produto. Uh, fui e vou ajudando o Tomás com questões de negócio porque Uh, fui aprendendo -lo ao longo destes anos, destes anos todos não é? Já e consigo perceber o que é, que é tesouraria, o que é que são não sei o quê, por aí fora, onde é que as coisas estrangulam, onde é que não estrangulam, por aí fora. Consigo, de alguma forma, prever, ilimitadamente consigo prever algumas questões, uh, mas mas tem que ser, para conseguir crescer, tem que ser realmente alguém capaz e alguém que, que, que, que perceba, perceba de negócio. Em relação às estruturas que possam ajudar projetos como estes, uh, é, mais uma vez, é olhar lá para fora, ver que, que, que coisas é, é que acontecem, não é? Nós já tivemos, nós, nós acho que temos algumas coisas, ou tivemos, uh, uh, uh, com estas coisas, de, uh, com, estes, com, com, este, com este boom todo de, de startups, não é? Havia imensos programas para começar por, uh, projetos e ideias e não sei o quê e eu tive a sorte de, de, de, de ir um bocado nesse nesse segmento e o que, eu vi, o que eu reparei também é que nunca havia, havia era tudo muito digital era tudo muito virado para aplicações serviços uh, não é? serviços como, como em digital não é como uber e coisas assim do género mas pouca coisa ou nada em termos de, de, de produto uh, nós temos algumas pernas ne, nessa nessa digitalização do negócio não é que, que é com a parte de, de como é que como é que conseguimos crescer um porque no fundo o é um, na sua essência é um negócio online, não é? Como como como muitos outros, não é? Agora é um negócio online imobiliário. Portanto, aqui, aqui, aqui é que as coisas me são que um interessantes como é, como é que tu vendes mobiliário que é grande e, e chato para enviar, não é? Como é como é que tu fazes com que isto funcione? Porque o mercado para o imobiliário ainda, ainda funciona de uma forma muito tradicional, que é, são os agentes, é, são as lojas. Uh, mas no entanto há, há, há marcas ou projetos com, com muito mais avançados do que o util, como a, a HEM a Tact, uh, há outros também, também depois há outros bons exemplos em moda também que agora não estou não não a lembrar nenhum, mas, mas, mas há certamente bons exemplos que tentam realmente uh, não só encurtar este espaço entre Uh, o que é que é a marca e o que é que é o consumidor, não é? tentar estar muito mais próximo das pessoas, uh, como também em termos operacionais, como é, que, como é que conseguimos fazer com que isto seja mais fácil, menos uh, complicado, não é? Tem que ir um, falar por um, um, um agente e depois vai para a loja e depois é enviado e estraga-se, enviar um chatice Portanto, Há muita coisa para desmistificar também aqui pelo meio e sentimos que esse é um bocadinho o nosso, nosso que é o nosso é maior desafio, que é como é que, pronto, como é que, como é que fazemos com que. Como é que conseguimos vender móveis online, no fundo? Okay, ah, mais. Só, só mais uma coisa, desculpa. Há, há realmente estruturas como, por exemplo, em França, há o um, VIA, uh, uh, na Holanda também há outras, que normalmente estão sempre aliadas a, a, a, a apresentações, como o Paris Design Week, essas coisas todas, uh, que ajudam uh, um, jovens designers a criar os seus próprios projetos. A, particularidade, a grande diferença é que está mais virada para, para a manufatura, para, para a produção industrial ou semi-industrial. Uh, e, e cá a indústria está no norte e ninguém quer saber da indústria, parece-me. Mais questões? Boa tarde. Um, antes de mais, queríamos também agradecer por ter, por ter cá vindo. Um, mas a questão que eu, que eu tinha para colocar era a seguinte uh, como é que vocês uh, fazem a seleção dos produtos uh, a desenvolver uh, visto que também o mobiliário é assim um bocado uh, uma área mais complicada nesse sentido uh, mais uh, complexa um, eu tenho particular curiosidade no, no baço uh, o que é que vos levou a querer produzir uh, aquele produto, que é um minibar, mas também um, um local de armazenamento de revistas, um, sendo que este produto não é um bem essencial uh, na vida das pessoas, uh, não é algo que as pessoas comprem, ou seja, que tínhamos todos em, em nossa casa, um, visto que uma estante, por exemplo, já não é bem assim, ou, ou uma prateleira, uh, qual é que é o vosso critério de seleção de, de, desses produtos? Hum, há a forma como eu gostaria de fazer é a forma como é que nós fazemos. Uh, como eu gostaria de fazer, primeiro, era fazer uma pesquisa muito extensa sobre tudo o que é estantaria, tudo o tudo que é arrumação, desde uh, dispensas antigas até escritórios como é que, arquivos e ter e ter um verdadeiro conhecimento do que é que é uh, organizar e arrumar coisas porque esse é o nosso é o no, é aquilo que nós deveríamos ser especialistas não é uh, e para fazer isso é uma é uma pesquisa demora tempo não é e, e é preciso de alguém para para a fazer uh, que consiga identificar e perceber o que é que, como é que as pessoas o fazem o que é que o mercado oferece que oferta que, que oferta é que existe não é e para onde é que isto está a ir não é um bocadinho como isto faz-se muito em escritórios não é tipo uh, pensar os escritórios antigamente eram eram tudo era tudo cadeirinhas, uh, enfiadas viradas para um, um, uma parede que tem um relógio e que tu contas o tempo até te ir embora e depois nos anos 80 veio o Sotsas e os seus amigos de fazer de pensar no citizen office que que vai um bocadinho, que no fundo é isso, que é uma é uma pesquisa, Citizen Office é uma pesquisa sobre escritórios, uma, uma, uma pesquisa encomendada pela Vitra, para a Vitra ser especialista a desenhar escritórios para as pessoas. Uh, portanto, é essa a única forma que tu, que eu imagino, consigas ser relevante e tentar ir. Claro que tu lanças, lanças a bola muito mais para a frente, não é? e depois vais atrás dela, vais tentar perceber o que é, que, que, é que é realisticamente possível fazer. E a verdade é que o que eles desenvolveram pensaram nos anos, nos anos 80 é um pouco aquilo como nós pensamos hoje em dia, os, os co-workings da vida, não é? Portanto, espaços de, de trabalho informal, não sei o quê. Portanto, há, isso nasce de uma pesquisa, isso nasce de um, de um trabalho, neste caso encomendado, para pensar uma problemática uh, concreta. Como é que nós fazemos? Uh, nós vemos o que é que nós podemos fazer em termos de. O que é que é realisticamente possível fazer em termos de produção, uh, uh, produção em termos de capacidade de produção, porque no fundo nós não, nós não investimos em ferramentas, não, não temos capacidade para, para investir em ferramentas, portanto tem que ser tudo uh, de produção uh, semi-industrial, é? uh, tem que ser coisas que não ocupem muito espaço. Uh, Uh, tem de ser tipologias que se possam enquadrar e que estão, ou que estão em falta na, na, na nossa oferta. Portanto, nós tentamos, para ir andando ao sabor de, de, de, do, no, das exigências do mercado, uh, tentamos perceber o que é que nós podemos fazer ao, ao, aos poucos. Algumas, alguns produtos ou algumas ideias surgem uh, uh, da nossa iniciativa, nós abordamos um design especificamente e dizemos olha, estamos a pensar a desenvolver isto ou aquilo, Uh, e gostávamos que fosses tu e esta é esta é problemática esta é, é aquilo que nós... e depois é um, é um diálogo que, que, que surge de, uh, sem desenhar nada primeiro é, é, é falado é uma, é uma discussão uh, que normalmente começa a engiros ah, não sei o quê podemos fazer assim assado é pá, e agora descobrir esta, esta empresa que faz isto ah, tanto é é um bocadinho a coisa vai, cresce uh, com um propósito muito uh, específico muito concreto mas depois vai crescendo organicamente, portanto, muita coisa muda aí pelo meio, depois temos que voltar a, a, ganhar, o, a ganhar foco não é? e pensar o que, que, que é que é. Uh, e, e, o, e o baço? Uh, é um caso um bocadinho à parte, porque ainda vem do início uh, e foi pensado uh, com, foi pensado numa forma, uh, numa narrativa para a qual eu, eu pensei útil inicialmente, que não tem muito a ver com hoje. O, o basta só está tá na coleção porque ainda fa, é, uma, é uma é uma espécie de arrumação não é? É, uma, é um tem que levá lá por baixo e aquilo surge no, na tal narrativa que eu tinha pensado que era que que, que era literalmente um minibar. Primeiro que não havia não vi ninguém a pensar em minibares. O é? minibar é uma coisa, o álcool não é uma coisa que seja vendável à partida. Portanto achei ah perreiro falar de uma coisa. Uh, subversivamente vamos tentar falar aqui de uma coisa que não que não é interessante que não é pronto não é muito falada uh, e, e a verdade é que e, e, e, e nada e depois basicamente é só isso é uma uma, uma uma mesinha com rodas que ninguém sabe que tem rodas que esse é o grande problema uh, e, mas tem uma, mas tem uma coisa interessante que é, nós nós não não sabíamos vender aquilo, tipo é muito giro e tal quando as pessoas vêm aqui acham graça e, não, e tal Uh, não percebem, acham que aquilo está tá torto, e, e, e de repente, este, este, este alretarista alemão, que era para vender uma coisa, começou a vender, a vender muito bem disto. Que eles não. Ah, e já agora, manda vir uns destes também, para ver como é isto funciona. E a verdade é que é o único produto que eles ainda vendem. Porque eles sabem vender -o melhor do que nós. E nós pensamos: Mas, porquê é que eles conseguem vender isto melhor do que nós? E não... começámos a pensar: e tal, que é que será? e começar deixa lá fazer um vídeo para ver se isto funciona e realmente é, é, são estas estas tais questões que têm a ver com, com as dificuldades de vender online não é que não estás ali não é para perceber como é que ele funciona como é que ele é feito perceber o material que, que muitas vezes impossibilitam potenciais vendas e, e nada de é que nós fazemos é um bem essencial, não é? É tudo, é tudo acessório, são tudo móveis para que se, se tudo corra bem e as pessoas uh, colocam, colocam em, nas suas casas para descomplicar, em vez de complicar, não é? E, uh, e este caso especificamente, para além de não ser uma coisa que, não é? não É, é uma, compra, uma compra totalmente por impulso, portanto, as pessoas têm que arranjar uma desculpa para o não é... Ah, pá, estou mesmo a precisar de um sítio para arrumar vinis. Então, eu tenho essa... Não. As pessoas não estão... É, onde é que eu vou pôr as minhas garrafas de whisky? ninguém revistas. Ninguém pensa assim. Não é? Aliás, inicialmente pensávamos mais para a barba e hoje em dia as pessoas utilizam aquilo como mesas de cabeceira, como para pôr revistas. Portanto, nós aprendemos com as pessoas. Aprendemos... Não, uh... não... Não, isto é porreiro, é para pôr aqui o telefone a carregar. Isto vem com... Um carregador, já incluído, carregador, não, como é que vocês sabem? Ah, depois mostraram-nos uma fotografia onde vinha ao cabo a passar por... Ah, não, não, isto não é eletrificado de todo. Portanto, há, há coisas que nós fazemos muitas vezes sem saber e, e, e, e, e os insights que temos são, são outros. Ok. Bom, eu, eu, eu acabo-me atravessar aqui também, já que eu estou com o microfone. Há é? o, o, um, uma coisa muito interessante que tu falas, a dada altura, que começas no teu percurso... Uh, uh, a ir muito a feiras e ao Salão do Móvel, uh, nomeadamente. Uh, acho que este ano alguns de vocês irão ao Salão do Móvel, não sei. Uh, a Milão, todos saberão o que é, a Feira de Mobiliário mais importante não é, do mundo. E há, há, mas há, há uma coisa que tu disseste, que a mim me parece um bocadinho contraditória com a questão... Das feiras e, do, e principalmente do salão do móvel, uhum. que tem a ver com a ideia de que um o é diferente do mundo da moda, no sentido de uh, é uma montanha mais lenta que se cresce. Ou seja, claro que sabemos que demora mais tempo o projeto de investigação, o seu... mas no fundo, e, e isto foi até o Jonathan Olivares que me disse uma vez, por causa da relação até do mercado europeu e do mercado americano, ou seja, que no mercado americano. Isso tu dizes é verdade, ou seja, uma peça de mobiliário é uma peça de mobiliário que a pessoa compra pronto para a vida, não é? Aquela coisa uhum. de, de uh, vou comprar um tanto, vou investir, é uma coisa que eu quero ter. E que o salão do móvel, no fundo, uh, é um exemplo, funciona como oposição para isso, porque todos os anos é, há quase uns nervos que é preciso fazer coisas novas. Para ir mostrar no Salão do Móvel. Portanto, esse, e todos os anos as montras de Milão são substituídas com o novo projeto deste e daquele e do outra estrela uh, que o fez. Uhum. Muito à semelhança do mundo da moda, pronto, que é de seis em seis meses, ali é dano a ano, vá, tem um bocadinho mais de. Uhum. Mas funciona muito da mesma maneira. Portanto, até que ponto também este sistema que os próprios designers criaram de vendas e de chegar ao, ao, ao, ao consumidor etc, não é também em si mesmo um sistema que é um tiro no pé, não é? Porque a dada altura é preciso estar sempre a produzir uh, coisas novas e que o que tu fizeste há seis meses já saiu da montra e já está uhum. um novo a substituir. Sim, estou não podia estar mais de acordo. Uh, Milão é realmente uma grande montra uh, de protótipos. De coisas que as marcas estão a, a testar, a ver se aquilo funciona ou não funciona. Uh, portanto, isso e, e, e está é um negócio também, não é? E apesar de tudo, apesar de termos objetivos mais ou menos humildes ou honestos, uh, não deixa de ser um negócio, não deixa de ser. Uh, muitas destas marcas italianas têm, têm fábricas, para, não é? Portanto, é, um, é uma coisa que tem uma grande responsabilidade, não é? E aprendi isto na, na Mista Alegre também, que é. Uh, portanto há uma necessidade constante de pensar de, de, de pensar novo produto e pensar como é que isto uh, como é que como é que podemos rivalizar a, a, a, a, ou repensar o, o portfólio das marcas por aí fora mas depois também depende muito de, de marcas não é de cada marca tem a sua abordagem ao mercado não é nem todas são iguais não é a Miller se calhar lança um produto de dois em dois anos a Ray tam, também também tem uma, uma política de de, de, de, de lançamento de novos produtos muito específica, que acho que exemplo, nem sequer fa, só faz a Milão de dois em dois anos, por exemplo. Uh, portanto, isto também depende muito da, das marcas e Vocês, dos mercados. E tu já sentes essa pressão? Vais a Milão este ano? Não. não, a não, não, não, não. vai estar não. O, o, Sentes essa pressão, ou seja, de ter que apresentar novo produto? Um, aquele... Mais ou menos. Sente se, se, se, se a necessidade de apresentar coisas novas. E nós estamos realmente a trabalhar nesse sentido e esse processo é muito longo, não é? Uh, e, e, e é muito, e, é, e é, para nós é, é, é muito complicado porque implica uma logística muito grande, e, protótipos por aí fora. apesar dos nossos produtos serem relativamente fáceis de produzir. Uh, mesmo assim há muita coisa a afinar que não tem a ver muitas vezes só com o produto, tem a ver com como é que o vendemos, como é que como é que o apresentamos, fazer fotografias, fazer, tanto Lançar o produto, desenvolver o produto é, é o mais fácil de tudo aqui no meio. O mais difícil é, é realmente é, é tudo o que está por trás, por trás ou pela frente de chegar, chegar às pessoas. Mas, efetivamente, sinto, sinto um bocado essa pressão na forma de... Queremos crescer também para ter mais capacidade de, de, de, de, de entregar, não é? E isso só é possível com o um novo produto. Agora muito qual é que é o novo produto, não é? Há maneiras e maneiras de fazer o um novo produto, há marcas e as marcas, há, há coisas que fazem mais sentido do que outras, não é? Portanto, isso depende muito das políticas de, de, e dos mercados também. Há, há, é verdade que uh, na Europa, se calhar, há uma, há uma necessidade maior de, de novidade, se calhar do que os Estados Unidos, eu não, isso eu não, não, não sei, não estou por dentro, uh, mas mas, mas isso, tudo isso faz-me faz faz sentido. E nós não conseguimos, não, não, primeiro não, só vamos lançar agora um novo produto que nem sequer é novo produto é só melhoramentos de um produto que já temos, não é? Portanto, uh, agora e, e lançámos estes novos dois produtos no ano passado uh, porque realmente sentimos essa necessidade de mostrar de mostrar qualquer coisa de novo mas era tudo foi tudo muito seguro não é tudo muito dentro daquilo que já fazemos uh, muito dentro do, do, do, do, do espectro do, daquilo que sabemos que vai funcionar Portanto, o risco... Uh, há sempre risco, não é? Mas o risco é, é um bocadinho é um menor. E havia outra coisa também, que agora esqueci, que era para dizer, mas já me vai voltar. Ok. Mais questões? Uh, nós gostávamos de saber qual é que foi a peça que, para si, teve, uh, uh, se orgulhou mais de, de fazer e qual é que devia ter tido mais reconhecimento. <risos> essa pergunta é difícil não tens que responder não é, Mas... não, é, é to, todas elas eu tenho tenho uma relação especial porque é tudo foi tudo uma tipo, uma relação toda sempre muito próxima para o desenvolvimento delas não é? é assim uma que tu achas que isso é um grande sucesso e... não não não porque eu vou sempre com expectativas muito reduzidas vou sempre vou sempre não, honestamente não. Aliás, estou surpreendido que consigo, ainda estou cá. <risos> isso é que eu estou surpreendido. É, é mais isso, até. Eu tô, eu tô muito Acho que temos muita sorte e também temos trabalhado para isso, não é? Mas mas acho que a grande recompensa é de ainda estar aqui, passado uh, passado desde que comecei em 2015, a começar a pensar nisto, não é? Lancei uh, o TIL de 2017, mas só começou mesmo a sério com o Tomás. Eu tenho essa sorte. Do Tomás e da Chica terem entrado no, no, no, no projeto, e, e tenho sorte uh, de, não só de os ter ao meu lado, como ainda estar aqui uh, uh, a, a andar uh, nos passos muito, muito pequeninos, andar para a frente. Uh, e, esse é mais um orgulho, acho eu. Há mais questões? É. Bem, eu queria saber se teria possibilidade dos alunos da ESAD de visitar o espaço para saber como que funciona. E... Sim. <risos> é só <risos> é, ser. Se bater cabe na muito. porta <risos> daria certo. Hum. Mas é porque você disse que é, é muito importante, foi muito importante a ESAD para você. E... E uma coisa também que eu vejo que é na, tem na idade muito, é que ela traz muito das empresas para cá. A gente trabalha muito com as empresas e eu queria saber se teria como, se a gente chegasse lá, oi, tudo bem? Posso ver como funciona? É melhor avisar antes, que pode ser que eu não, não, não esteja lá, estejamos não sei aonde, mas mas, mas é, é literalmente só aparecer, quer dizer, combinar antes é melhor. Sim, sim. Só para ter a certeza, mas, mas, sim, sim. mas sim, teríamos todo o gosto, obviamente, de, de, de vos receber. Claramente. Obrigada. Ah. Uh, boa tarde. Uh, pronto, estava a dizer que começou a pensar em 2015, mas depois foi assim em 2020 que o teu se tornou mais a sério. E, e isso foi na pandemia, não certo? Então eu queria saber se teve algum impedimento, porque foi tudo complicado. Uh, não. não... Não, como se calhar noutras empresas, porque nós estávamos mesmo a, a arrancar. Não é? uh, portanto, isto foi o quê? Foi em março de 2020, não foi? Pronto. Não, já não, fomos para casa de 2020. Fomos para casa de 2020, não é? Uh, portanto, nós, nesse, nós começámos a sério, mesmo no início de 2020, e, e tivemos alguma sorte que isso não implicava o nosso projeto a nossa estratégia era muito era muito um, uh, reservada era era, não, era muito sustentada não era não é não tínhamos grandes emissões no primeiro ano como contava a dizer o primeiro ano era era realmente reorganizar as operações e por aí fora não estava muito sustentada em, em vendas ou prospecção de novos clientes portanto para nós não tivemos um, um impacto muito muito grande por sorte uh, foi mais difícil em termos de produção porque pois tinha que trabalhar em casa com, com os miúdos e não sei o quê, e uh, foi mais duro em termos de trabalho do que propriamente do de, de, de desenvol de, de desenvolvimento da marca, não é? Porque, uh, portanto, tivemos alguma sorte, alguma sorte, sim, uh, por não ter sido. Agora, houve, houve realmente para certamente para algumas. Uh, quer dizer, basicamente nessa altura o grande impacto foi, foram os retalhistas, não é? Portanto, imagina se, se eu hoje. Se eu hoje Tivesse, uma, tivesse dependente de uma rede de lojas uh, não sei aonde, aí estava lixado. Com, e como só tinha uma, tinha uma ou duas lojas, estava ou, ou, uh, dependente de poucas lojas, era mais projeto, por aí fora o impacto foi, foi, foi, foi residual, portanto, depois a coisa começou -se a desenrolar e, e pronto, passámos entre os pinhos da chuva. Era muito online? Sim. Ah, não, aliás, antes pelo contrário, até foi, até foi bom porque nessa altura, apesar dos retalhistas terem, não estarem sem trabalho, sem, sem grande atividade, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa e é epá, este canto aí, tudo ah, para o lixo. E, e compravam online, nós enviávamos. É. Até o único problema foi atrasos com, com os web designers e por aí fora, isso é que foi chato, mas pronto. Eu tenho curiosidade em saber como é que desenvolvo os briefings para, para os seus produtos, ou para os seus projetos. Uh, é, é uma, é uma discussão... É, como é que eu desenvolvo os briefings? Vejo o que, é que, que é que me interessaria fazer, não é? que tipologia é que, eu quero, é que eu quero fazer, vejo os meus concorrentes, vejo quem é que está a fazer igual ou parecido, vejo onde é que eventualmente há uma, uma, uma oportunidade e, e debato isto com, com, com, com o designer. Era uma discussão, basicamente é uma discussão. É uma discussão. Olha, eu gostava de fazer uh, uma prateleira de parede assim. Olha, já agora, os nossos concorrentes são estes, as coisas vão vai mais para ali, o material que queríamos usar era este. É, é, uma, é, é, é bastante informal, não é? É, bast é, é bastante informal. Uh, porque também, tenho, porque também uh, normalmente, os designers são pessoas que estão são relativamente próximas de mim e eu tenho essa, essa facilidade. Uh, acontece também que há pessoas que, que conseguem ler a marca e enviam um projeto. E depois, uh, as, as caixas da uh, Cajete foi, foi, foi um bocado assim. Foi uh, que a amiga, que, que eu conhecia da ECAL, disse: Olha, tenho aqui uma coisa que sei vais -se gostar. Ah, é? então mandam lá para ver se eu gosto. E, e por sorte fazia sentido. Não é? Já tive outras propostas de outros designers uh, que, que não, faziam, não faziam sentido. E aí tive que dizer, olha, obrigado, mas, mas, mas não, não, não, vai, não vai dentro daquilo que, que, que estamos a, a pensar ou, ou a ir. Portanto, às vezes há, é, é uma, ainda é uma forma, um processo muito, muito orgânico. Tens? e ah, andar um bocadinho para trás. Bem, para já agradecer ao Manuel, foi maravilhoso ouvir este trajeto que vem desde 2006. E, hum. e parece que agora estamos aqui centrados ne neste... E a frescura com que falas do projeto agora, como se não houvesse isso tudo para trás, que foi a narrativa que aqui nos trouxeste. E também só... Só salientar este aspecto temporal de um curso de cinco anos, dois anos a aproveitar do que havia de programas uh, europeus de financiamento para saídas, não é? Para depois então vir fazer o mestrado e como isso está diferente da nossa experiência atual, que são cursos de três anos e o pessoal depois vai diretamente para o mestrado e portanto uhum. acho que nos trouxeste aqui muito que pensar também em termos do quanto do tanto estamos dessa temporalidade. Mas depois fiquei curiosa, entre muitas coisas, mas com aquele projeto da carrinha uhum. que foi para Berlim uh, e com pessoas que, que, com quem tinhas cruzado em Portugal ah. e que depois estavam fora. O facto de estarem nessa situação de deslocação, uh, achas que... Que tipo de, de, de frescura é que trazia? Ou que tipo de contexto é que trouxe? E se essa carrinha... Quando a apresentaram, era se uma coisa meia ocupa ou era uma participação oficial? Era uma participação oficial, é uma participação oficial uh, que concorremos, não é concorremos. Tu, basicamente, tu, tu candidatas-te, és o não relacionado com, com o projeto que tens e depois estás dentro do... é oficial aquilo, eu, eu, nós estávamos lá na, na, no mapa, não é? Uh, mas foi meio assim a culpa até nós estacionámos uh, a carrinha lá fora e ninguém vinha e não temos que ir lá para dentro depois a dar altura até porque pensámos fogo mas também aquilo afinal não há assim tantas pessoas era demasiado era, era demasiado uh, uh, uh, não vou dizer artístico era demasiado conceptual uhum, tá? uhum. mas foi mas foi ótimo foi foi foi, foi, um, foi um processo super interessante porque na altura o Bruno estava a trabalhar com, com o Martin Bass portanto ele tinha uma uma, uma oficina incrível, alugámos a carrinha, revestimos a carrinha toda com, com o MDF, pintamos, Alcatifa, não sei o quê, pomos as nossas coisas lá dentro, os nossos, os nossos projetos, e, e lá vamos nós. Portanto, foi Estávamos uh, super excitados com aquilo, aquilo, foi foi foi uma experiência super super interessante. Depois de estar em, estar em, em, em Berlim e conhecer mais pessoas, por aí fora, foi, era incrível. E, e era um bocadinho essa coisa de estarmos este grupo, não é? Depois havia mais pessoas. Havia o Paulo que na altura estava a trabalhar com, com o Julian Carreterro, depois havia um Tiago que também estava no Martin Baz. Ainda havia bastante. Quem nos fez a, a imagem, o gráfico foi um. um uh, Estou a ver a cara dele. Estou a ver a... E alguns deles também estavam com esse tipo de financiamento? N não, nem Novo, todos. não nem o, todos. O, o Bruno, estava, é, o, o Bruno era, era, tinha sido contratado um assim por ele, o Tiago também. Acho eu, não tenho bem certeza. Já não, já não me lembro. Uh acho que o Paulo estava, não tenho a certeza portanto, havia alguns que sim, outros que não era assim um bocadinho uma misturada do fato esse programa, se cá também fazia com que se encontrassem sim, sim, ah, o João estava lá a estudar o João Valente estava a estudar lá no mestrado também, em Eindhoven portanto, era uma misturada de pessoas e, e mas sem dúvida que estes programas ajudaram porque depois havia já não lembro se havia muito ou não de, de, muitas outras pessoas a fazer o Inovarte em Roterdão mas era ótimo, porque dava-te dava um descanso financeiro, não é? Podia estar... Depois, também, graças a isso também pude investir no, nos projetos uh, que tava, para fazer estas, estas posições e não sei o quê. Portanto, isso foi, foi ótimo. Era. Há mais questões? Boa tarde. Um, futuramente e relativamente a novos produtos que poderá vir a produzir, acha que irá manter uh, o seu registro habitual dentro da metodologia do uh, produzir, evoluir, eliminar, ou... Uh, não sei. Eu, eu gostava de acrescentar uma Sim. pergunta a esta pergunta, que é, por exemplo, fazer outras marcas com outros... Uh... Fazer outras marcas? Não além da a Util, a Util, como uma boa marca imagino eu que te ensinaram no marketing há de ter valores, há de ter uma missão, não é? Ou seja, portanto, imagina que tu te apetece fazer outras coisas, sei lá, mais artesanais, ou, imagina, não é? Sim, sim, sim. Tu tens de fazer outra marca, eu, não? Eu, eu, eu, eu neste, neste, neste momento, eu não tenho a capacidade mental para pensar, no, para pensar noutras coisas porque também foi tudo uma sequência feliz de, de eventos, não é? Eu tinha realmente o tempo Uh, tinha a disponibilidade mental e física para, para poder fazer isto hoje em dia se eu quisesse fazer uh, uma outra marca uh, eu tinha que pensar muito bem. Quer dizer, é verdade que no meio de, disto, pensamos é eh pá era muita gira fazer um, este projeto assim assado com aquilo que vamos aprendendo não é pode não caber na útil não é sim sim sim é? exteriores coisas coisas fora com a mesma equipa ou com com, com com a mesma equipa ou não ou vamos buscar outras pessoas ou não sei aqui mas, mas neste processo, por vezes, isso pode acontecer, que é, que é pensar, Epá, isto era porra, era... Olha lá esta ideia de fazer assim, isso acontece. Mas depois pensamos duas vezes, pensamos, ai, chegou a começar tudo novo e não sei o é? que... Já, já podemos, nós podemos também encurtar o porque A questão é, a empresa, não é? Na verdade, pode ter várias marcas. Sim, sim, sim, uh, pode. Pode perfeitamente, perfeitamente. Mas é, é um. É, eu adorava poder fazer isso. Se o consigo fazer, certamente que não, neste momento. É o Tomás, é o, Tomás. É, o Tomás também não consegue. Não. Uh, é Chica, as mulheres fazem tudo. Possivelmente, sim. Mais possível é Chica do que. Uh, agora é, é, depende muito de. de muito, olha, o excitamento que há ou não peça, o entusiasmo com essa, com essa ideia ou não, da disponibilidade hoje, hoje, ao dia de hoje, eu não conseguiria jamais fazer isso, porque, porque a verdade é que paralelamente a isto também faço outros projetos portanto, eu estou completamente sobrecarregado de, de trabalho neste momento portanto uh, mas adoraria, interessa-me, gosto, gosto mesmo muito de uh, sobretudo, in, mais do que iniciar uh, gosto, gosto muito de iniciar projetos e pensar é, é, é este entusiasmo inicial de começar coisas, mais do que se calhar mantê-los. Mantê-los, para mim, se calhar é mais doloroso, uh, mas, mas, mas, quem sabe, não é? Uh, há um bocadinho dizia que a é útil ainda estava em expansão. Uh, a minha questão é, como é que vê o útil daqui a 10 anos? Hum. Exato. Exato. <risos> Sim. Exato. Portanto, eu gostaria muito que o TIL tivesse um furgão para poder fazer os transportes devidamente. <risos> muito obrigado. Não, eu, por acaso é uma coisa que pensamos muito. Uh, qual é que é a dimensão que é ótima para se ter? Uh, não temos, claramente, não temos a de crescer para uma coisa uh, descontrolada. Não é descontrolada, visto não é um bocado e ainda não sabemos bem qual é que é o nível de faturação que possibilita ter uma equipa pequena e próxima, não é, para para, para, para trabalhar. mas imagino que isto seja daqui a 10 anos seja uma, uma coisa bastante uh, moderna na forma de trabalhar, portanto com muita subcontratação, uh, subcontratação de serviços, sobretudo, por exemplo, na, tudo, na parte logística, portanto não não ter ter sobretudo uh, um, um, uma um espaço de trabalho que, que está focado uh, em sobretudo em desenvolver produto novo e conteúdos, portanto, muito focada também em, em, em desenvolver Sim. e a pensar de forma é que é relevante uh, comunicar estes conteúdos, uh, mas uma, uma, e uma equipa relativamente pequena. E e daqui a 10 anos gostava de estar uh, confortável, gostaríamos, eventualmente, acho que posso falar com os meus sócios, gostaríamos de estar uh, confortáveis uh, com uma rede estabelecida na Europa. Portanto, não só na Alemanha e Dinamarca, que é, não só na Alemanha, que é onde começamos a estar, mas não, não tem uma expressão muito pequena, mas, mas começar a ter uma, uma rede de, de, de projetos e uh, retalhistas que sejam interessantes. Ok. Uh, é? Depois vamos, se calhar, tentar fechar. Então. Eu já apanhei um escaldão. Assim, muito, muito rápido para acabar. Muitos de nós aqui somos finalistas e o que nós gostávamos de perguntar e também assim se em jeito de conselho era quais é que foram as suas perspectivas no, no término da, do seu curso e que conselhos é que nos poderia dar para, para talvez um futuro. O que é que nós poderíamos pensar a seguir? O que eu fiz, que ainda não é o melhor exemplo, o que eu diria hoje para se fazer era ser, ser -se mais planeado, ou seja, pensar, um, pensar em um plano a, a médio-longo prazo, ou seja, e como é que vocês podiam tomar passos para poder lá chegar, imaginem. Se eu hoje soubesse que ia estar a fazer o Util, se calhar não teria trabalhado em... em mas calhar, ninguém sabe, não é? Mas imaginemos que o meu objetivo é, é fazer uma marca daqui, daqui a cinco ou seis anos. Se calhar o que eu faria era começar a trabalhar com, com numa fábrica primeiro, depois se calhar ir para uma para um pequeno, uma pequena marca de produção para ver como é que a coisa funciona. Se calhar, depois passava passava para outra um bocadinho maior. Portanto, se calhar tentar uh, planear e esquematizar como é que uh, como é que que, passo é que são necessários fazer para chegar a um objectivo que vocês pensam. Claro que isto é tudo é, é, é tudo muito bonito não é por, por mais planos que faças uh, uh, há muita coisa imprevis, imprevisível pelo meio coisas boas e coisas menos boas uh, mas se tiveres foco não é acho acho que é, é, é acho que é melhor ou é, é bom é o melhor conselho se calhar que posso dar é foco para, para, para planearem para planearem o que querem fazer não é? daqui a Define de cinco anos e o que é estar, sei, uh, ter uma ateliê, não é? Então, vai, vai, toma os passos necessários para aprender o que, que tu achas que é necessário para daqui a ter anos seres capaz de o fazer. Muito suíço, isto já vem de... <risos> da escola suíça. Ok, uh, só uma curiosidade, ou seja, a útil ainda não te paga a renda? Não. Ajuda a renda. Ok. Portanto, uh, -me. muito menos um almoço. Por isso. Ah. <risos> e, portanto, são esses outros projetos, eventualmente, Sim, que permitem... Tem Exato. Sim. Ok. É só porque é uma startup, não é? Pelo que eles dizem. Então, precisa ainda do, do seu tempo para começar a... Não, é preciso, preciso muita resiliência, muita uhum. paciência. E depois é preciso também o otimismo. Sim, quando ele diz 2020, não é? Foi, é que foi há mesmo há muito pouco tempo. Portanto. Não, que esta parte nova Sim, é útil. portanto, exato. eu já venho com bagagem, exato. É? Que, que às vezes não é bom, não é? Já, já venho de certa forma cansado. Obviamente que o Tomás e a, e a Chica trazem a frescura e trazem uma visão completamente diferente de, de ver o um projeto, que me motiva muito, não é? E, e, e se não fosse isso. Certamente que hoje não isso seria útil. Se eu estivesse sozinho, hoje não havia útil para ninguém. Ok. Bom, eu... Agradecer outra vez ao Manel... Uh, ...por ter meu. voltado aqui à Exato. Vamos deixar... Uh, quer dizer, pode, acho que podemos ainda conversar mais um bocadinho, se o Manel ficar aqui um bocadinho mais connosco. Sim, se sim. quiser, mas já informal com uma bebida, que é para não morreres Boa. aí desidratado. Uh, <risos> pronto. Normalmente o nosso problema nas caldas é ao contrário, é o frio. Não Coisa. é? E a chuva... Será que podemos fazer os seminários na rua? Coisa. Não é? <risos> pronto, não este... Eu vinha preparar este... para o microclima, realmente. Pois, mas pronto. Uh... são as alterações climáticas. É, é exato. Bom, obrigada a todos. E hoje foi a última sessão com convidados, dia 1 de junho. Uh, vamos voltar aqui o dia inteiro para discutir, a, tra... a partir do design, muitos temas atuais ou menos atuais, políticos, sociais, que os alunos de terceiro ano vão trazer Como? através de Pode? design.